Então, falando um pouquinho mais sobre os softwares ampliadores de tela, eles são softwares que ampliam todos os elementos da tela, a área, área da tela e a região onde se encontra a seta do mouse. Então, normalmente, é, permite que o tamanho da ampliação seja configurável, ou seja, eu posso aumentar ou diminuir de acordo com as necessidades né, específicas de cada usuário que baixa a visão. Então, um dos ampliadores de tela mais... Usuais e comuns que temos dentro do Windows é a lupa. A lupa, geralmente, a gente vai encontrar aqui no painel de controle. Dentro do painel de controle, a gente tem facilidade de acesso. Quando a gente clica, lá ele vai abrir... examinar esta sessão. Vai abrir esse narrador, que ele é automático do facilita facilitador do, do uso do computador. Então, temos aqui a lupa. Então, iniciar a lupa. Iniciar a lupa. A lupa ela já está aqui, então eu posso aumentar de acordo com o grau né, que, eu, que eu necessito. Então, se eu colocar aqui 200, ele já aumentou. Então, eu já vem aqui com o cursor do mouse. Não preciso clicar, eu só preciso só movimentar o mouse. Então, se eu coloco ele mais para cá, ele já vai né? Ele vai mexendo de acordo com o que o mouse ele for mexendo. E é importante não minimizar essa partezinha da lupa, para que você tenha o controle... Então, onde você quer aumentar ou diminuir o ampliador de tela. É, outras versões gratuitas também que temos a é o Lente Pro, né? Que ele é um programa também gratuito de ampliação. Ele funciona quase na mesma linha do, da lupa para Windows. E o Magic. O Magic ele pode aumentar até duas ou 16 vezes sem perder a qualidade dentro do próprio é, da própria tela que você estiver utilizando o material. Ah, para quem não tem Windows, né? A gente também pode estar usando, para o sistema operacional do Linux, o sistema do Orca. O Orca ele também é um software gratuito, você entra no site, faz o download. E ele, ele é bacana porque, além de ser um ampliador de tela, ele também é um leitor de tela. Então, ele possibilita aí dois em um, né? um programa dois em um, tanto um ampliador de tela como um software de, de leitor de tela. E é isso, esse é um dos né, softwares de ampliadores de telas.